Tranquilo, vai ter uns cachorrinhos aqui? Eles não curtem ainda não, porque a Ida é Loki, tio, é Loki Os cachorros só curtem o Leon Rapaziada, não tem saída não, é só pra lembrar Desce, Reida. Oh, meu Deus, tá tranquilo Beleza Rapaziada, hein? será que ela dá pro Leon? Ela tem, a Loki não tem escopeta, né? Vamos colocar no bolso dela aqui? Então, espero que ela seja generosa o suficiente pra dar essa munição escopeta pro Leon, hein? Tá em construção, não tem como vir pra cá? Não. É, fica bem pro lado errado, hein? Vamos ter que enfrentar os loquezinhos lá em cima de novo, hein? Ah. Rapaziada, ó, ó, ó. Só os passinhos deles, ó. Oh. Ó. Oh. É o Muriel, tio. O Muriel é bravo. É que... é o Muriel, calma aí, hein? Rapaziada, ele tá vindo, hein? Ó, oh, ó. Oh. Ha! Cuidado, tio. cuidado! Oh, ele chega voando! Oh, oh, oh. Rapaziada, o Muriel nunca de gracia, não quer saber de gracinha, hein? Ainda mais o Charmander, que tá do lado ali <risos> São bravos Beleza, rapaziada, tá rolando os códigos aqui a Alavanca, movê la Não, primeiramente a gente tem que Ver o que que rola aqui E tem um mapa aqui dos esgotos Pegou o mapa dos esgotos a gente desce, A simplesmente lembra desse código aqui oh, meu Deus. Simplesmente temos que empurrar as caixas Porque a Eida não quer molhar o seu pezinho na água Peraí, peraí É isso aí que é mesmo, ó, ó Você empurra a caixinha do amor Vamos diretamente para essa caixinha aqui Ó, você liga na arte manha Você faz uma ponte com as caixas, tio Ah, oh, meu Deus, é igual no Resident Evil Remake, se você lembra Lá tem um código muito parecido com isso o Resident Evil sempre gosta de fazer esses estilinhos de código É uma porque não é difícil não É simples, fácil e eficaz Vamos simplesmente agora subir a aguinha aqui Ó, oh. vai lá, Eida. Bica esse painel. Se inscreve aí, tio. Nada mais da vez com a pontinha. Pra senhorita Eida passar. Tá de boa, é firme, hein? O negócio é profissional, tio. Profissional. Ó, oh. ó. Oh. Rapaziada, chave recinto outra vez. Esse cara. Eu acho que tá traduzindo errado esses negócios, viu? Essa tem que ser outra chave lá, viu? Tem três chaves recinto. é um tantinho bom. Rapaziada. É chave pausa, hein? Lembra a chave pausa dos, dos, dos capítulos anteriores? Não tô lembrado, não. Ô, cajuinho, tá de boa? Tá de boa, tá tranquilo. Ó, ó. Ô, oh! oh, meu Deus! O jogo. Pera aí, hein? Nossa senhora, bateu bem nos pâncreas aí, ainda. Tá de... oh, Joguei do mal, vá. Será que ela vai dar munição? O cabineiro tá curioso. Leon, can you hear me? Ada, did you find anything? Right here. Think fast. Here's one more. Pode, joga a munição descoberto aí. Ó. Cuca Hey, I can't reach the ventilation hole. I'm going to have to find another way around. I'll catch up with you later. Paziada, Aida. Aida, wait. a Aida foi truta nessa aqui, hein? Caverna, já curte ela um pouco mais, hein? Deu a chavinha. Ó. Oh. E além do mais, deu munição escopreta, tipo, foi muito linda para com a simpatia do Leon. Rapaziada, vamos simplesmente pegar aqueles três plugzinho para colocar na porta, VAP. Beleza, rapaziada, já estamos com os três plugzinho no bolso do Leon. Vamos simplesmente colocar no painel agora, VAP. Beleza, é aqui. Rapaziada, se eu não me engano, tinha treta aqui em... Se eu não me engano O Cavernão não colocou nenhuma plantinha no, no, no inventário ali Espero que o jogo seja esse pilantra, hein Vamos ver É quatro? <risos> Ainda falta um Oh, jogo pilantra Beleza, falta um plugzinho o que, que acontece, essa chave que nós simplesmente pegamos é a chave Bento. de paus, que o cara traduziu errado aí Simplesmente traduziu errado, não Não colocou a escrita Mas, o cabinho já tá ligado, tem uma lá embaixo, tem uma aqui perto E eu acho que tem outra lá em cima também Aí a gente pega o último plugzinho pra poder usar nessa parte ali Vamos simplesmente pegar o, o, o... Cadê o cabinho Bento? O cabo Bento tá aqui, ó, ó, pegamos o cabo Bento Vai, vai ter uma plantinha ali na frente é isso que o Caverninha precisa pra batalha, Vap Tranquilão, fazendo a nossa última ronda Na mansão Até definitivamente sairmos deste lugar Peraí, tio, peraí É, é, é truta do Caverninha, as aranhas de boa Você Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo que o Leon sabe lidar Para com essas aranhas Vap. Se vocês não se importam, o Caverninha lembra Que tinha uma plantinha aqui, ó Isso vai dar uma pegada nessa plantinha velha aqui de voltar mais tranquilo certeza, rapaziada. Não abre esse negócio aqui, não? Não dá pra passar por aqui. Tranquilo, Leon. Vamos simplesmente voltar. Colocar os cabo O cabo do... Ah, oh, meu Deus! Onde é que. Oh! Que isso, jogo? Seu é mal educado! Dois! O Dois. Um jogo mal educado, tio. Entrei nessa porta no momento crucial, hein? Você é louco, Leon. E aí, o que a gente vai fazer? Pode esse compretão um ali Olha o jogo é mal educado demais, hein Botou dois Tinha cachorrinho aqui, os cachorros tava bonitos Será que se eu deixasse os cachorro aqui, ia ficar os cachorros, tio? E aí, jogo? Vai. Ei Beleza, passamos O bichinho é rápido, tio Oh Rápido ah, Beleza, tinha os cabos aqui Leon, usa isso com delicadeza Ó Pois essa parte aqui, simplesmente os zumbis iriam invadir. Mas como a gente já usou os cabinhos do amor? Ó, a chave recinto, tio. É isso mesmo que você está pensando. Tava escrito que era a chave de paus. O cabelinho tá ligado antigamente, que a porta não abria. Vamos ficar esperto, que tá, tá meio errado essa tradução aí, confundindo a nossa cabeça. Mas já estamos ligados. Ô, oh, meu Deus, tá rolando os pôsteres da Shakira aqui, hein? Ó, oh, direto nós completo. só. Beleza, vamos ficar esperto. Nada aqui dentro. Em jogo sem surpresas em jogo, rapaziada tem nada mais nada menos com um pistolador na yeah! estante, fazer um pistolador para nós, pistolador deve bater muito forte hein, ele vai levantar, Tchau, tá com cara de quem vai levantar? Não, levantou não hein? Tranqüilidade, morte mesmo. Rapaziada temos nada mais nada menos que um pistolador na cintura do leon Onde as coisas já começam a parecer mais legais e confortáveis para o nosso lado. Tranquilo, continuando a história, rapaziada. Ó, vai entrar essa porta aqui, tem uma plantinha benta ali, hein. Vamos deixar que a gente ainda vai passar por esse corredor e vamos dar um vapo. Rapaziada, é aqui que rola a balada, tranquilo. A gente já pode ir por aqui. O caverninho já tá ligado em todos os atalhos da casa. Espero que você também saia. Saia não, saiba... E tenha prestado atenção, hein, porque os atalhos estão simplesmente na nossa frente. Em vez de você dar a volta em tudo, você pode simplesmente usar os atalhos do game e fazer um... Ah, essa parte aqui continha os corvinhos do amor. Ai. Espero que os corvinhos continuem sendo trutas do Caberninha. Rapazes, os corvinhos também são animais amigáveis, mansos e do amor. Rapaz, o caverninha simplesmente veio pro lado totalmente errado. Vou ter que passar pelos corvinhos de novo, hein. Ah, tranquilo. Por esse lado aqui ainda temos nossos amigos. Pai, chegamos na sala do amor, beleza? Falta pegar ainda somente a engrenagem pra gente poder sair. Aquela engrenagem que a gente não usou no terceiro andar. É, ué. Não tá mostrando o mapa, não. Mas o Caverninha já tá ligado onde é que fica. Vap. Pai, vamos dar um VAP longo e já ir lá perto. Oh, peraí, peraí! O jogo! Eu ia dar um VAP agora, você vê. Parece que você os barulhinhos? o eu escutei, tipo. nossa, oh. oh, meu Deus, rapaziada, dá um VAPzinho grande pra gente poder ficar tranquilo, achando que tava tudo de boa, rapaziada, vai brincando com esse jogo raiz aí, jogo raiz, jogo de baixo, tipo, é, era assim nas antigas, tipo, nas cavernas, os games eram mais ou menos desse jeito aí, não tem descanso não, beleza, vamos simplesmente abrir aqui, rapaziada, espero que não tenha surpresa aqui, hein, essa parte aí foi altamente limpa pelo Caverninha. É a verdade. Tranquilão. Sem contar que o Caverninha deixou um spray ali, hein? Uma das portinhas ali ficou com o um sprayzinho. Vamos se ligar, hein? Mas tem, tem um bichinho desse lá dentro. O Caverninha não é muito amigo desses caras. Beleza, a porta era simplesmente aquela ali. Mas a porta que todos querem abrir é essa daqui. Rapaziada, né? a engrenagem tem que estar tá aqui dentro. É o único item que tá faltando. Ali ó, gigante Na cara do Ninho O quadro de um homem com uma carruagem Tem alguma coisa na roda Acenda a rainha O rei valente Assim a carruagem vai começar a correr Rapaziada, outro negócio Não vou, não vou revelar não, o Ninho não tá curtindo muito foto não Não vale a pena todo esse esforço A gente tem que, tem que acender essa paradinha aqui Rapaziada, agora eu não lembro muito bem aqui não Vamos vou, vou simplesmente ler a dica aqui Antes de qualquer coisa. Peraí, eu dica. Tem uma dica aqui, não tem? Não, não. Ó, ó. Ô, meu Deus, sprayzão, hein? Fazer, não, não vai ter como pegar o spray, porque se a gente pegar o spray, não tem como a gente pegar o item. Fazer, não tem dica, não, mas. A... De... Vamos tacar fogo em tudo aqui? Não. Ô, jogo. Será que é aqui primeiro? Peraí, tá sendo fogo aqui. Bora aí. Beleza. Eu acho que era o primeiro e o último, alguma coisa assim. Ou será que era tudo? Não, nada a ver, irmão. Peraí, tem dois foguinhos aqui, né? Ah, tem que acender as três. É isso aí. <risos> Beleza, então qual de um deficiência traz pra frente? Treze... 11. Ô, jogo! Ei, pega isso aqui! 12. Não. Ah, meu Deus! 12. 13. E 11. Só tem 3, tio. Tem, tem que ser fácil. Tem que ser fácil esse código. Ai! Deu certo. Tranquilão. Vamos lá, Linho. Pega, pega esse engrenagem aí. A gente vai rumo ao telhado do game Terceiro andar Here we go Vops. Beleza, rapaziada Já estamos aqui de volta à delegacia O que que acontece? Deixamos altamente Dois sprays E uma plantinha vermelha pra trás tio. Nada engraçado uma tarefa Nada fácil Para um jogador de Resident Evil Mas vamos deixar ali, né? Se precisar realmente Voltaremos com o Neon O que, que acontece? Já tem um bichinho aqui, hein? O bichinho já tá esperando Tô ligado Ô bichinho Calma aí, hein, Nossa, ele grita? Ele, ele tá vindo Entra ali, entra É isso. Rapaziada, ele, ele dá uma pressão um psicológica Esse tic-tic dele aí, vá Tranquilão, tamo quase chegando Na parte da engrenagem, vá Tem um zubizinho aqui, os zubizinhos Zubizinhos Peraí, peraí é, é, é... Era... era essa parte aqui? Era pro outro lado, hein Era pro outro lado, caverninha é, é, Era pro outro lado Rapaziada, vamos ter que passar esse lock aqui, hein? Ele não é muito amigável não, hein? Se pegar na cabeça do Leon, eu acho que vai arder um pouco. Ó, oh, ó, oh, parou, parou. Será que ele tá em posição de ataque, tio? Ó, oh! <risos> o Leon tá ligado, tio. Momento especial, ele dá o, o bot e desvia. Eu, você e o Leon, tio, contra esses bichinhos locks. O que, jogo? Como a gente meteu... Oh, meu Deus, era pra colocar o um fiozinho né? ali, hein? De qualquer forma, a gente não volta mais nesse corredor. O outro corredor, a gente meteu os um fiozinhos lá, então não vai ser invadido por zumbis. O que que acontece, rapaziada? É agora, tio. Vamos colocar essa engrenagem pegar a última peça pra gente poder voltar ao subterrâneo. Vamos ficar ligado que vai acontecer esse feito agora. Horário de Brasília. Brasiliano, brasiliense, VAP. Beleza. Engrenagem no bolso do Leon. Ó. Coloca ele. Coloca ela aí, vamos ver o que, que dá. Beleza, colocou uma engrenagem. Ó, ó. Rapaziada, se eu não me engano, tem um escorregador que já lá embaixo. ó, oh. pegamos o um cavalinho, tubulação velha, deseja pular, rapaziada, é o Leon tio, será que o Leon não pula, ó, oh, de ponta, <risos> rapaziada, ó, ó, ó, a derrapada dele, se, se liga, pouso perfeito tio, não! o jogo, Olha, um bicho acabou de injetar um charuto nele. esse zoinho aí, é aquela foto que a gente revelou do G-Vírus, beleza? É uma foto contendo apenas essa informação. Não vai estragar, beleza? É uma foto que foi revelada. Simplesmente você vai ver no proceder da história o resto do que aconteceu com o maninho aí. Vabe. Ei, ficou marcando, hein? I still hear me. Come on, answer. Down. I don't believe this. I almost got the story. Ben. Uh -huh. Bitter irony. The chief of police, co-conspirator. Oh, oh, oh, oh, oh. Get that scum. Make him pay. Oh meu Deus. Meu Deus. Oh meu Deus. Ben. Oh, ben. Ah! Passeado. Bica é isso, Nilão. Vai deixar o bichinho sair fora? Parece que o Ben, o Ben está com sintomas de estar morto, hein? Vamos ficar esperto. God, what aí. Oh. Where are you going, Ada? Ada, Rapaziada, altamente suspeita essa Ada, hein? me Rapaziada, eu, você, a Claire, o Leon, tudo lá descendo nos esgotos. Vamos lá.